Mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o Samba mais novo. Tia, o meu pedido Tia, bom, final. final. Deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba. E quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrego a quem me Perdendo ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o pista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o stamp estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba De samba pra gente sambar, não deixe o samba morrer, não deixa o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. E quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não Perdendo ganhando mais um carnaval antes de me despedir, deixa o samba está mais novo. O meu pedido final Antes de me despedir, deixa o samba estão mais novo. O meu pedido final, não deixo o samba De samba, de samba pra gente samba o morro foi feito de samba de samba pra gente sambar.